Você, todos das mãos, você comentou também que você tinha dor no ciático. E Sim, o ciático... Agora eu já não tenho mais. ciático melhorou? Melhorou muito, mas assim parece que eu nunca tive a dor no ciático. E eu já aprendi que agora eu não tenho mais dor no ciático. Por quê? Porque eu aprendi a sua técnica. posso te ajudar a ideia? Viu, professor? Eu tô com, com um problema assim, nas, nas minhas mãos, nas juntas dos meus dedos, né? Eles, eles incham e doem muito. É, tem dia que assim, eu não consigo pegar nada, porque assim, uhum. a, a mão ela não, não ajuda. E eu tô vendo que os meus dedos, eles estão começando a ficar tortos. Isso está me incomodando muito. Uhum. E você já... Foi algum médico? Já fez alguma investigação sobre isso? É, já, já fui sim. Há dois anos atrás, na empresa que eu trabalhava, é... eu passei pelo médico, né ele disse que seria artrose, que não tem a cura. Mas eu falei pra ele, ai meu Deus, então vou ter que viver com essa dor para sempre? Ele falou assim, vai, você vai ter que se acostumar. Hum. Então, vamos respeitar a opinião, a autoridade do do profissional que te atendeu. Uhum. É, você quer me ajuda? Claro, com certeza. O que que você quer aliviar suas dores? Sim, é, é, Eu quero aliviar minhas dores, né? E assim eu tô, tô acompanhando o senhor. Eu tô eu tô aplicando as suas técnicas, principalmente no nervo ciático, porque como eu trabalho com com limpeza, então assim eu eu puxo muito peso, né? Eu puxo eu arrasto muitos móveis Então, assim, é complicado E eu já aprendi que agora eu não tenho mais dor no ciático Por quê? Porque eu aprendi a sua técnica Então, vamos lá é, Dos meus dedos, tá meio, assim, difícil Eu não sei se eu estou fazendo, assim, correto, né? A massagem correta eu, Por isso que eu falei assim Hoje eu vou entrar ao vivo, vou ficar vou ter coragem Porque durante a semana também eu trabalho E não consigo acompanhar o um senhor Sete horas da manhã, eu já tô trabalhando hum. há muito tempo Sim, então vamos lá é, você, dois nas mãos, você comentou também que você tinha dor do ciático e tinha. o ciático. Agora eu já mais. O ciático não... melhorou? Melhorou muito, mas assim, parece que eu nunca tive a dor no ciático. É Isso. incrível. Eu até falei com a minha amiga, falei assim: gente, eu tô acompanhando o professor Roberto e eu não acreditava, né? Falava, ah, não é verdade, não é possível, né? ela falou assim uhum. sério eu falei assim, qualquer dia eu venho fazer uma massagem em você ela falou assim tá bom eu, eu tô esperando <risos> e então você fez a auto aplicação fiz eu fiz a auto aplicação em mim ó eu fiz em mim e resolvi imagine nas pessoas quando eu tivesse ah. agora assim eu já tô com mais segurança mas o único problema é que as minhas mãos estão doendo muito e eu não sei assim se eu iria fazer um serviço é, perfeito né também tá, tá cá. É, você chegou você é, você é a nossa aluna você adquiriu o curso eu não? não adquiri eu não adquiri porque no momento eu fiquei desempregada e eu pago aluguel uhum. então que dar uma, uma pausinha mas logo logo eu vou adquirir sim tá então ah, tá, vamos lá ah, há quanto tempo essas a, a sua mão tá assim Ediana começou né Começou mesmo a doer de um, um ano e meio para cá. Tá. Mas quando que ela começou a ficar tortinha e tal? Você reparou que não tava legal. A tortinha ela começou a ficar fazem, acho que uns quatro anos. Tá. Mais ou menos. Quatro anos. É, os dedos, né? Na verdade, são os dedos que parece que eles estão entortando. E isso tá. tá me incomodando. E... Então, né? O é, especialista é triste. de que é artrite, é todas azar. Artrite, é artrose, e por aí é vai. E é por aí vai. Ai, ai, ai. Será que eu pergunto para você ou não? Pode perguntar. Eu tô aqui para Da mesma maneira que eu perguntei o senhor, você tem todo o direito de perguntar para mim. Pode tá perguntar. Bom. É porque o, o... o... Aquilo que a gente faz na reflexologia, primeiro passa... Pela conversa com o cliente né? Uhum. Eu digo assim Eu não sei fazer nada Se eu não conversar com o meu cliente uhum. Não é princípio básico né? Quando você vir para o curso acho que você já ouviu eu falar algumas vezes Estude o cliente uhum. Então para te ajudar Eu preciso estudar você Eu preciso compreender você uhum. Eu já comecei a pegar alguma coisa aqui Que há quatro anos tudo isso começou foi. É. E aí eu vou pedir para você dar um pulinho há cinco anos atrás. Voltar há cinco anos atrás? E como que estava cinco anos atrás? Estava legal? Hum, deixa eu ver. Teve coisas que tava não... Assim, não estava assim... É... Não doía tanto, né? Assim, eu percebia que que as, as minhas mãos elas elas formigavam há muito tempo atrás uhum. elas tipo assim que adormecia às vezes eu acordava as minhas mãos estava dormente uhum. mas assim, eu não liguei falei deve ser trabalho né porque a gente usa muitas mãos né e uhum. a gente vai deixando passar vai deixando deixando isso então é vamos partir de um, de um... tem vários caminhos para a gente seguir primeiro nosso corpo ele grita nosso corpo ele chama a nossa atenção. Uhum. E o seu corpo, o seu sistema, gritou para você há quatro anos atrás. Uhum. Talvez um pouquinho antes. Uhum. Mas um negocinho e tal, não deu muita importância, porque não incomoda tanto. Né? Não tá bom, mas. Não tá bom, mas tá bom, né? Não tá é. bom, mas. Vou tocando e tá tal. Só chega tá um determinado. Muito tá bom. É, só que chega um determinado momento. E fica e... Ou seja, o nosso corpo ele é muito sábio. Ele fica nos alertando. hora ou outro ele alerta. Ora ou outro ele alerta. E nem sempre a gente atende o nosso corpo. É. Vou dizer para você, a maioria das vezes as pessoas não atendem o corpo. A gente não liga, né? Toma um remedinho, passa. Uhum. Faço... É, Isso, ou seja, empurra pra frente e Empurra pra frente, fica escondidinho Fica escondidinho E aí ele vai, aquele bicho vai criando Você vai alimentando aquele bicho pela tá dentro Até que eventualmente Se instala algo no corpo que não quer E aí o tema de hoje Uma vida de dor é. Aí vai colhendo Por não ter atendido O corpo Porque o corpo, é. corpo é. É que, Imagina né? Imagina, imagina assim, Eliana. Imagina que seu corpo tivesse uma um, Uma voz e ele gritasse assim: Eliana, olha pra mim, Eliana. Eliana, cuida de mim. Aí eu falei assim: Eliana, um pouquinho. É, Eliana, você não está cuidando direito da minha mão, Eliana. Eliana, atenção pra mim. Só que Eliana, tem o dia a dia, as preocupações, casa e tal. Não sei se você é casada, tem filho Tem para lá, para cá E o corpo Ah, depois eu vejo isso Ah, depois eu vejo isso E aí vai somatizando cada vez mais no um corpo E aí chega um diagnóstico, né? Como você está com o diagnóstico De artrose, artrite É né? E aí Como é, reconstruir isso? Então, dentro da estrutura do, dos nossos cursos, é, tem ali a estrutura do MDF, módulo 2 Físicas. Ah, professor, já vai falar do curso. É que eu quero que vocês entendam. Não estou vendendo o curso. Uhum. O curso agora, quem quiser comprar, não vai comprar. As inscrições estão fechadas. Mas eu preciso falar aquilo que você vai chegar, o que você precisa para poder é, refazer-se consigo mesma. Não é se refazer com o seu filho, com isso. Se refazer com... Não, é com você. É você é com você. Hum. Então, a estrutura do curso. Tem o MDF, que é o módulo das dores físicas. Fazer aquilo que é possível. Na massagem nos pés. Fazer a massagem no ponto da mão. Para aliviar a dor. Como você já tem feito, aliviou a dor do ciático. Avançando no início, tem o MAD. O módulo avançado das dores emocionais. Para começar a trabalhar um pouco mais a fundo as emoções. Nós não falamos aqui das emoções ainda. É. Né? Só me dá um sim ou um não. As emoções estão legais? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Está mais, mais, mais ou menos para cá ou mais ou menos para lá? É, mais ou menos para cá. Mais ou menos para cá. Tá? Não, vou, não vou forçar a situação você, que está aqui ao vivo. Não quero antecipor. Então, eu vou colocar aqui. Está vendo? O que eu estou fazendo, pessoal? Eu quero que quem me acompanha escreve aqui abaixo. Não vou falar o que eu estou fazendo. Quem me acompanha escreve aqui abaixo. O que é que eu estou fazendo? Vamos ver quem é que está ligado. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar. O que é que eu estou fazendo com a Eliana? Deixa eu ver quem que vai comentar. Eu tô olhando. Deixa eu ver os comentários lá embaixo. Vamos ver quem que vai escrever, o que que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. É aula, pessoal. Quem tá aqui comigo, tá na aula. Ah, o Carlos, estudando o cliente. A Cláudia, fazendo PG. Não, eu não tô fazendo PG. O Cláudio falou certo, eu tô estudando cliente. Lembra? Eu já dei a dica lá no começo. Eu não tenho como fazer algo para você se eu não saber quem você é. Então, pessoal, então escreve aí. Eu estou estudando cliente. Eu vou anotar aqui, ó. Estou estudando a cliente. E nesse estudou o cliente, que eu não vou perguntar o que é, obviamente, a Eliana está aqui, se tivesse um atendimento só eu com ela, particular, aí a gente abriria o assunto se fosse o desejo dela falar. Estudando o cliente. E ela já deu a dica que a curva não está ascendente, a curva está descendente. Então, aí vem aquela questão daquilo que a gente falou durante a semana. As aulas que ocorreram essa semana. A gente está no caldo político, né? E eu aproveitei o tema, o tema político para trazer para nós aqui. Porque nós precisamos ser políticos conosco. De modo que o que é política? É o ato de governar. Governar quem? Eu tenho que me governar. Governar quem? Governar as minhas emoções. Estou sabendo governar as minhas emoções? Eventualmente não. Eu quando tinha as minhas urticárias, minhas coceiras, eu não governava bem a minha mente. Eu vivia numa contrariedade total, intransigente, meu corpo gritava através da coceira, da urticária. Eventualmente a Eliana, o corpo dela está gritando e está causando artrite, causando artrose. Então vem cá, vocês todos Pertinho de mim, tá? Eu vou perguntar Só uma coisinha pra Eliana Se você lida bem com o contraditório Muito uhum. Eu vou fazendo assim, eu vou brincando Com os, com os clientes, com os alunos É né? porque a terapia tem que ser um negócio divertido né? Porque terapia chata Ninguém merece, né? Então, vou perguntar de novo Fique à vontade para responder Você lida bem com o contraditório? Ah, eu não sou muito assim é... Não gosto muito que me contrariam, não Vou anotar aqui, está no seu prontuário tá? uhum. Não lido bem com o contraditório não lido bem com as coisas contra... que encontraria. contraria. Se eu não lido bem, olha para mim. Você acha que você tem, você é articulada nas situações? Você se articula bem entre uma situação delicada e outra? Ah, eu acho que sim. Não sei, eu acho que sim. Tá mas, como você não lida bem com contra, contra o contraditório, você se fecha. Sim ou não? É. Uhum. Sim ou não? Sim, eu me, me fecho. Me fecho. Olha a minha mão. Olha, presta atenção na minha mão. Eu me fecho. O que está que acontecendo com a sua mão, Eliana? Ela está se fechando. Ela está se fechando. Ó. Não, não lido bem com o contraditório, não sou bem articulado, não sou político, não sei governar as coisas que estão à minha frente. Fico irritado, estressado. Eu me dava coceira. Tem gente que dá dor pelo corpo inteiro. Você tinha dor no ciático, a dor no do ciático já melhorou. Você está mais, você está prestando mais atenção em você, tanto por isso que você está aqui. Se você não estivesse prestando atenção mais em você, você não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa. Então você está você, você deixando de ser isso. Você está começando a ser isso. Seu corpo está começando a se abrir. O quanto que vai abrir, o quanto de articulação você vai voltar a ter. Aí vai depender do quanto já comprometeu e do quanto que você está disposta aqui dentro a ser mais articulada, a ser mais política, de saber se governar, governar as suas emoções. E aí, então, dentro da reflexologia, da reflexoterapia, aí a gente vai lá no curso MAVE, né? que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais. E aí a gente tem lá, né? acho que você já viu mostrando isso aqui? Já. Isso. Você sabe lidar com isso daqui? É, eu não sei. Isso. Então, é, os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Aqui tem emoções, várias, várias coisas aqui. Então, tem por certo alguma emoção aqui que você é, não está conseguindo lidar bem com ela. De modo que você é muito uma coisa... Em você sendo muito uma coisa, você deixa de ser a outra coisa. Ou seja, eu vou brincar com você, né? Não vai ficar brava comigo. É. Eu até brinco com todo mundo, Então não vou falar para você, não. vou falar para todo mundo. Aí todo mundo vai ficar bravo comigo no mesmo tempo. Isso, eu não fico bravo sozinho. Isso, você não vai ficar bravo sozinho comigo. Nós todos, uns mais, outros menos, nós somos desequilibrados. Uns mais, outros menos. Nós somos desequilibrados. Eu lá atrás, quando eu tinha minhas urticárias, eu era extremamente desequilibrado. Eu era intragável. Intragável. Então, como eu entendi que viver dessa forma não é legal, eu aprendi a cuidar melhor de mim, a ser mais político comigo. E aí as urticárias foram embora. Eu estou bem, estou tranquilo então se eu não sou articulado eu não tenho equilíbrio também você não está você está perdendo a articulação uhum. ah eu quero ser articulada eu quero ser mais social eu quero ser mais amável e ser mais amável tudo isso não é falar sim toda hora não estou dizendo para você falar sim para tudo o não tem que estar pronto para ser dito no momento que eu preciso mas que seja um não. Não, não. Não, que toda hora eu falo não. Aí o não vive na, vive na minha vida. É, a gente deixa de falar não, aí depois está querendo falar sim. Aí aquele não fala assim, fica aqui. Fala assim, putz, eu devia ter falado sim. Por que eu fui falar não? Né? É. A gente fica assim, deprimido. Aí já era. Depois que falou, hum. gente... Isso. Então, ali no, no magre eu vou, vou fazer uma perguntinha para você. Nós temos cinco emoções aqui principais para te ajudar. Assim, Sim. Até para elucidar para o pessoal que está aqui com a gente. Nós temos cinco emoções. Você diria que você é muito agitada? Sim ou não? Ou, vou te dar cinco posições, cinco, cinco situações. Ou é muito agitada, ou é muito pensativa, ou você carrega muita tristeza, ou você carrega uma dose grande de medo, ou você carrega uma dose de raiva. Eu sou muito agitada, eu gosto de fazer as coisas assim, de amanhã eu já quero fazer para ontem, Assim, eu não gosto de nada de moleza, eu gosto de ser rápida, eu sou muito rápida em tudo. Isso, em você sendo rápida em tudo, uma pessoa, você já viu uma pessoa rápida fazendo as coisas perto das outras? Nossa, é, é, eu fico doente de ver alguém fazendo as coisas, é... Na moleza, eu não gosto, porque eu acho que uma coisa que dá para fazer em dois minutos, a outra pessoa demora dez. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, tá. eu fico irritada. Aí já. Isso, tá vendo, tá, tá vendo? Aí você fica irritada. Você tá no elemento fogo, por exemplo. Você é agitada. É. Fogo, você é agitada. Fogo se o pessoal está ali fazendo todo mundo junto legal tá todo mundo ali se alguém está é. ali mais na moleza né ou não é na moleza é que como você é muito agitada todos os outros são lerdos é assim mesmo eu falo todos, gente você você é vamos Isso. segura segura então é. ai, ai ai então você é desequilibrada tá no elemento fogo assim. Ai meu Deus, eu sou desequilibrada, acho que sim, acho que sim. Desequilibrada, você é muito fogo, muito agitada. Então quando você na equipe lá, fazendo o serviço, vê alguém que não está no seu, no seu fogo, na sua agitação, isso, lhe deixa, de isso lhe deixa irritada. É. E quando você fica irritada, você sai do elemento fogo e vai para o elemento madeira. O elemento madeira, a característica dele é a intolerância. É a raiva. É, porque a, é a gente fica com... tem a raiva junto, né? Isso. Aí você fica desse jeito. É. Fala, meu, isso. mas tem que ser rápido. Sabe? Isso. Então, quando acontece isso, você potencializa o seu fígado. É. Seu fígado fica a milhão. E o fígado, e ali nos incrementos, tal, a madeira... É o elemento da raiva, né? E o fígado, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos aqui o fogo do fígado, que é diferente do elemento fogo, tá? O elemento fogo é alguma coisa, fogo do fígado é outra coisa. E aí o seu fígado fica mais quente, mais... pega o fogo do fígado, e o fogo do fígado, ele desarmoniza todo o corpo, desarmoniza todo o sistema, é. E aí a casa fica toda bagunçada. Fica. E nessa bagunça da casa, você fica querendo torcer o pescoço de alguém. Não dá vontade? Querendo fazer tudo e... de uma ah. vez. É. É. Liana, adorei falar com você. Espero ter te ajudado. Ajudou bastante, e... professor. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Deixa eu encerrar aqui. Obrigado.